Bora para análise sem spoilers do filme Meu Amigãozão, que estreia agora dia 12 de maio nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer ao convite para assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitch, Twitter. Bora se inscrever. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E queria lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal. E ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd Incluindo um sorteio exclusivo para membros todo mês aqui no canal E esse é um filme baseado aqui numa série de TV chamada Meu Amigãozão E o filme traz os mesmos personagens da série O Yuri, a Lili e o Matt Que estão aqui apavorados E eu me identifico bastante com eles Que eles vão ter uma colônia de férias Então vão ter que lidar com várias crianças desconhecidas E aí elas se juntam com os amigãozões delas ali E aí elas vão pro mundo da fantasia pra fugir dessa situação só que no mundo da fantasia tem um vilão chamado Duvidodum Que vai atrapalhar os planos deles É, é uma história que tem uma pegada bem inocente Então as crianças de todas as idades podem assistir tranquilamente Até porque o filme tem classificação livre E aqui o filme ele segue ali o padrão em si da série Só que aqui tem um vilão Então assim, ele é um vilão inocente Então acaba sendo uma boa maneira de introduzir os vilões para as crianças menores Inclusive é um, é um vilão bem carismático, né? E ele é meio que movido ali por inveja e ciúme E nesse filme aqui a gente tem uma explicação muito grande ali de todo o campo da fantasia e dos sentimentos também então assim, a gente vê quando as crianças estão preocupadas ou com medo, elas buscando recursos dentro delas mesmas para lidar com isso, seja com amigos imaginários ou com alguma fuga em si eu vou dizer que é um bom filme para assistir com as crianças e depois do filme explorar e conversar com elas aí, falar um pouco sobre esses conceitos, sobre os sentimentos delas, os pensamentos e os medos das crianças, eu acho que esse filme é uma boa oportunidade para isso. E não tem cenas fortes nem vilania demais é tudo muito leve, muito colorido aqui. Eu vou dizer, é uma animação brasileira de alta qualidade. A gente vê que são personagens extremamente carismáticos. O traçado do desenho é muito bem feito. E eu acho que é realmente uma animação de uma qualidade bem alta, né? E o começo desse filme faz a gente se identificar com essas crianças logo de cara. Foi o que o Lolo comentou há pouco. Quem nunca ficou inseguro ou com medo de ter que ir pra um passeio da escola e ter que socializar interagir com outras crianças desconhecidas. Eu me identifiquei na hora também. E o filme ele passa uma mensagem muito bonita, né? De acreditar em si mesmo. Buscar o autoconhecimento são mensagens muito importantes para as crianças, né? E o filme tem muitas músicas bonitas, assim, que ajudam a dar bastante emoção pro filme. E o voice acting também é um ponto muito forte aqui do filme, porque eles usaram aqui atores que são muito experientes, então realmente os personagens são extremamente carismáticos também pela atuação de voz aqui. A gente fica extremamente envolvido com um trabalho bom de dublagem, né? E inclusive, um dos atores é o Guilherme Briggs, aqui, super experiente em dublagem e tudo mais. Ele é um cara que faz que o Duvido dum que é o vilão aqui do filme e ele dá vida ao personagem, assim, realmente fica espetacular o trabalho. É um filme que ele é focado para as crianças, mas é um filme muito gostoso de assistir para depois trocar uma ideia com as crianças ali. Acho que é um filme bem interessante para isso. Então a nossa nota para o filme Meu Amigãozão é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 um a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima. Até próxima!